Alô, alô, bem-vindos, espero que estejam todos bem. Um, para hoje, vou experimentar aqui uma maquineta muito engraçada. É o da The Thermionic Culture e é o da Kite. O que é que é o da Kite? É um EQ e um saturador. Ok, aqui mais à esquerda temos o input gain. Temos um switch de bypass para o canal esquerdo e canal direito. Temos um base boost e dá para escolher entre os 70 Hz e os 140 Um filtro passa alto entre os 0, 20 e 40 Temos um top shelf dá para escolher entre os 700 e 1.2 K. E temos um base cut uns 400 e 1 K. Aqui a secção de Air Onde ele brilha no top end. Né? Uh, e o attitude, a secção de saturador, os vários estágios. A atenuação, canal esquerdo canal direito de uh, menos de 6 dBs. Para quando se está a usar o attitude com mais atitude. Né? Uh, atenuar. E o output, de um, o trim de output né? para o canal esquerdo e o canal direito. Ok e isto ocupa duas unidades de rack, switch de on off e um LED de power. Na parte de trás tem um. vamos ver aqui. Não sei se chega lá a câmera. Não sei se dá para ver. Uh, e em XLR Input esquerdo direito, Output esquerdo direito, On-Off e cabo AC. Ok. Vamos lá o que interessa, que é ouvir a maquineta. Pá, peço desculpa, mas eu gosto de fazer os vídeos assim meio live, sem preparar as coisas. Eu, eu confesso que já brinquei durante 10 minutos e obviamente fiquei rendido acho que assim está ok e então eu tenho aqui uma sessão vou baixar aqui a câmera uh, deixar assim tenho aqui uma sessão que é, não está é uma música que não está completa não é uh, é uma colaboração minha com o DVS Keys para quem não conhece o DVS Keys pode procurar no YouTube tem tem uns vídeos incríveis, e tem músicas muito fixe, e acompanha lá na, na stream do Twitch. Uh, então bora lá, o que é que eu fiz, meti para já o kite no, no master, ok? Este é o master, tem o insert e o re-stream é só para poder enviar para o OBS. Um, e eu neste momento, por causa dos cabos, estou a perder 2.5, 3 dBs. Mas isso não é da máquina, é, é do meu lado. ok E desde já agradeço ao Rui Guerreiro por ter por me ter dado a oportunidade para poder experimentar esta, esta, esta EQ barra saturador. O nome diz mesmo Stereo EQ with Attitude. Okay? Então bora lá, vou para já deixar a máquina em bypass, uh, se calhar vocês querem ver os controles, espera aí, não sei se vai conseguir ver muito bem, mas eu vou deixar tipo assim, se calhar vê-se um bocadinho melhor, não é? vou puxar para aqui, ok, dá para ver mais ou menos, eu vou abrir um bocadinho mais a câmera. E interessa ver a maquineta a trabalhar e já vamos experimentar aí com sine waves e coisas assim mas para já vamos ouvir vou deixar aqui um loop só desta parte tem bypass eu vou dar on okay, aqui, aqui, aqui, o, o que o que estou a perder né peça on só compensar ah. então, vamos fazer assim vai Assim à primeira escuta, sem estar sem a utilizar nem a cues, nem o attitude, nem o air, só compensar, uh, sente-se sente -se uma ligeira, uh, um adicionar de, de distorção harmónica que passa pelo circuito, não é? que é perfeitamente normal. Uh, vamos ouvir só uh, o bass boost, ok? Vou pôr aos 40. Aliás, aos 70, deixar nos 70 sem passar alto e vou-lhe dar devagarinho, para assim vocês vão ouvir. Vou fazendo Bypass. Aumenta aquele chão todo cento e quarenta. Agora cem su filtro passado é. aos quarenta. salto, dar aqui um roll-off, um base cut uh, aos 400 uh -huh. um capa, uh -huh. agora top shelf aos 700 Não tem agressividade de digital, é muito macio. Era é. vai agora vou atenuar, menos 6, vou usar o Attitude Eu consigo terem ah. monitores centros ou headphones Para conseguir ouvir todo o espectro Home Atitude Ok, Vou meter aqui, então bora lá analisar, Vou meter a máquina toda, em não é em bypass mas fazer reset aos controles, vamos deixar 7 e 8, tirar o SPD e volta no 7 e 8, ok, se isto está certo e usar o ok pronto isto é um, a resposta da máquina, ok? consegue ver as oscilações nas fases, etc conseguem ver aqui aos aos uh, deixa eu passar por aqui. um passo alto não é? normalíssimo, passa baixo também, filtrado, se eu ativa se eu desativar a máquina uma, uma resposta mais linear ativar ele já, já por si já tem um passo alto né aos 20 e parece ser de 12 db oitava aparentemente e aos 40 seja 12 o base boost nos 70 vamos ver o aspecto da coisa temos aqui uma, uma diferença entre o canal esquerdo e o canal direito porque aqui não está certinho na máquina ok portanto isto é o base boost conseguem ver aqui esta curva toda não é? base boost e no máximo é isto há ali uma ligeira descompensação do canal esquerdo e canal direito ainda Dois cinco, mais ou menos, no máximo. Agora, se cortarmos, é bem diferente, né? Agora no top shelf, no máximo, a meio e cortar, ok. E o base cut uh, aos 400 bem larga esta curva, não é? bem larga dá para utilizar por exemplo o boost nos 70 e um cut agora a 1 capa, voltar tudo atrás boost top shelf 1.2 Ok, agora vamos, vamos ver o R, ele aparentemente ficou lá, ok, interessante, se estiver ativo no 1.2, pessoal eu não li o manual, atenção, eu estou, experimentei a ouvir, É assim que eu gosto, o manual normalmente vou ler depois, se houver alguma dúvida, No 700, no 700 a curva de resposta é esta, se eu fizer o um switch de 1.2 sem, sem estar a mexer no top shelf eu queria ali uma barriguinha Isso né? faz uma ligeira atonação deixa eu fazer bypass ok, zero assim interessante baixo bastante o ganho vou lhe dar aqui um bocadinho mais Ok, se tiver um ponto dois, aqui o switch de um ponto dois, seguem ver. Ok, e agora o R, Vamos deixar isto assim para baixo. O R, interessante a meio. E full clássico é Clássico então, Portanto o Air mexe bastante com toda a resposta ok um, vamos ouvir por exemplo numa bateria ou seja eu acho que pode funcionar muito bem num, num Master Bus ou em Mix Buzz e ao vivo uma máquina que pode ser usada ao vivo, sem qualquer tipo de problema. Uh, aqui, buscar umas baterias. Uma bateria... RO, oh, full track... Eu tinha, tinha feito aqui para fazer vários instrumentos, mas... Não fiquei tão entusiasmado com a máquina. Pensei de... Fazer assim. Vou, eu já sei que estas baterias precisam levar uma rotaçãozinha deixa eu ver só se vocês estão a ouvir acho que sim ok eu não estou porque tenho o master fechado ok então vou fazer um insert agora na, na bateria ok e deixa-me vir aqui esta sessão e desligar isto esta sessão posso fechar Meter aqui, ok. Vamos fazer aquele on-off, pode ser uh, sem nada. Fazer bypass na máquina, criar aqui um loop. Acho que vou deixar aqui só este bocado aqui. O loop não vai estar certo porque a bateria não está certa com o BPM da estação. Vou soltar um bocadinho aqui e montar aqui a máquina. E aquele médio de 1.2 sem mexer, consegue-se consegue -se ouvir? Um bocadinho de aero e atitude bypass e segue para a próxima pista. Está feita a bateria. <risos> Baixa seis de beijo, vou pensar aqui um bocado. Tenho vai pés. Que soa bem, né? Ok, e acho que para já dá para perceber que é uma bela máquina, né, pessoal? Não. Uh, penso que ronda os mil euros. Uh, mas se tiverem mais questões, podem, podem me perguntar, deixarem mensagens no, no, na descrição. Vou tentar deixar um link para, para quem faz a representação em, em Portugal, no nosso país. Neste caso é o, o Rui Guerreiro, que me concedeu a máquina para fazer uns testes e eu, obviamente, achei-me na, na, na minha boa vontade ainda dele de fazer um videozinho em relação ao que é bom. É? é uma máquina que não é acessível para todos, eu sei, nem estou nem interessado em fazer comparações com plugins porque não faz sentido para mim quer dizer faz sentido mas neste caso não faz sentido porque é uma máquina boa e a Thermionic tem coisas incríveis e para já acho que é isso pessoal acho que vou usá-lo ok <risos> grande abraço até a próxima foi o meu review